E dessa vez galera, estou de volta Para mais um vídeo de estratégia aleatória Usando cartas de verdade Aquelas mesmas cartas que eu uso Para gravar aqueles vídeos de estratégias aleatórias No Clash Royale Algumas, vocês sabem, boa parte Na né, verdade, das tropas do Clash Royale São inspiradas no Clash of Clans Agora até o bebê dragão É inspirado no do, do Clash of Clans É inspirado no Clash Royale Então é uma grande mescla Então temos aqui uma pequena quantidade de cartas E vamos embaralhar essas cartas Vamos colocar cara aqui é, de forma aleatória e depois nós vamos pegar aqui tipo três ou quatro cartas dessas pra montar uma estratégia de ataque no Clash of Clans eu já fiz um vídeo como esse, não se esqueça de clicar aqui nos cards, aqui ó pá, pá, pá. não se esqueça de clicar aqui nos cards pra você assistir os outros vídeos que eu fiz nesse mesmo esquema aleatório, ok? então vamos lá, vamos embaralhar isso daqui vamos pegar quatro cartas aleatórias pra gente montar a nossa estratégia de hoje vamos lá Pegamos as de cima então. Embaralhei, não sei o que tem aqui em cima. A primeira carta do nosso da nossa estratégia vai ser Servos. E aí eu coloquei os Servos, e, é, a ordem de Servos e coloquei os Servos. Então, como eu peguei a ordem de Servos, eu vou usar muitos Servos. Quando eu pego os Servos comuns, eu uso só um pouquinho, né? Então, vamos usar mais uma carta e é o Feitiço de Veneno. Show. Temos um feitiço na nossa estratégia. Vamos lá então o balão, olha só ataque aéreo rolando, precisamos de mais uma carta, então pegamos três e vamos pegar aqui então mais uma carta, vamos lá. goblins, meu Deus, cara, goblins na estratégia de ataque aéreo e ok, só temos o feitiço de veneno de, ve de feitiço, cara, então para a nossa estratégia não ficar muito defasada, vamos pegar aqui o primeiro feitiço que sair na sequência, veio o corredor, a gente não vai usar, e veio gigante, a gente não vai usar. Primeiro feitiço que sair, bebê dragão, não vamos usar. Não tá saindo feitiço nenhum. Primeiro feitiço que sair, a gente vai usar ele pra completar. Aqui, ó. Nossa, velho. Feitiço de raio. Vamos, então, construir a nossa estratégia. Então, a gente tem feitiço de veneno. Vou usar um aqui pra fazer. Vamos colocar aqui, então. Temos muitos servos. A gente tem que usar bastante servos nessa estratégia. Então, eu vou colocar aqui... 40 servos, vai ser muita coisa, hein, velho. 40 servos, vou colocar full feitiços de raio e um veneno. O que mais? Ah, temos que colocar goblins, mano. Então, vou colocar aqui, ó, 40 goblins também. 40 goblins, 40 servos. Opa, Valkyria, não. Ah, não, então tem... Porque eu tô só com dois é, quartéis disponíveis, então vou colocar 20, 20. E o restante de balão. 4, 4, vai mais 8, mais quatro e mais aqui. Show! Vou acelerar então isso daqui pra gente não demorar muito pra gente fazer nossa estratégia bizarra aleatória que acabou resultando numa estratégia aérea, né, velho? Basicamente, vou pedir aqui qualquer coisa no castelo de clã. E eu volto com vocês daqui a pouco pra atacar com a nossa estratégia aleatória vinda aqui das cartas de verdade. Espero que vocês tenham curtido, eu volto já já. Então voltamos, galera. Finalmente estamos com nossa estratégia aleatória pronta. E, manos, olha isso: 40 servos, 24 balões, 40 goblins. Temos um bebê dragão de nível 2 no castelo do clã. E temos 5 é, gigantes de nível 7. Cara, não tem como ser mais aleatório. depois temos cinco feitiços de relâmpago de nível 7 e um feitiço de veneno. Temos nossos três heróis, então vamos lá, vamos atacar aqui de fato alguém e vamos ver se essa estratégia vai dar certo. Lembrando que eu tô aqui numa liga bem alta, cara, olha isso aí, vem umas, uns ataques assim, olha só, mas só na delícia para eu atacar e eu não vou fazê-lo, porque senão essa, essa defesa aérea aqui, essa artilharia águia vai me ferrar, porque meu ataque é aéreo. E vamos ver aqui então. Eu queria atacar um CV10, pra falar a verdade. Só pra garantir o ataque. Mano, olha aqui, ó. Esse aqui talvez dê certo. Tem as x bestas pra baixo. Não tem as Torres do Inferno, ó, não tem as defesas aéreas no nível máximo. Então vamos lá, né, manos? Vamos lá, vamos ver o que, que dá. Vou colocar aqui. Começar com meus gigantes e o meu bebê dragão aleatório. <risos> colocar aqui os meus heróis primeiro. Porque eu quero colocar os meus, dragões, os meus balões dentro da área de ação do meu grande protetor. Nossa, eu vacilei, cara. Eu deveria ter feito isso aqui desde o início. Destruído essas defesas aéreas. Isso. Caramba, velho que vacilo. Vacilei pesado. Vacilei rude. Perdi a prática da parada. <risos> Perdi a prática. Olha só os nossos servos de nível 7. Os Goblins vão ficar pra depois, hein, manos? Vamos colocando aqui a parada meio que na aleatoriedade. Agora vamos espalhar os nossos servos de forma horizontal. Minha Rainha, meu Deus, não deu tempo. Não deu tempo, velho, Quase, cara. Que saco. Não deu tempo de usar a habilidade da Rainha. Eu vou tentar... Vou colocar meus Goblins aqui. Foda que aquela def... Torre do Mago vai estuprar os meus Goblins. Eu queria levar aquele armazém de ouro ali, manos. Ah, não, velho. Ferrou. Ferrou. Agora eu vou só gastar os meus goblins. Porque não tem muito o que fazer. O ataque não deu tão certo. Não deu tão certo. Mas o ataque não foi tão ruim, não. Consegui roubar aí 236 mil de ouro fiquei em 45% que bosta de ataque na verdade não foi muito bom espero que vocês tenham curtido a estratégia aleatória da semana eu estou tentando trazer uma estratégia aleatória no Clash Royale e no Clash of Clans toda semana para a gente ver o que a gente consegue vai que a gente consegue uma estratégia interessante aqui né mas enfim eu quero depois gravar outro vídeo falando um pouco mais de estratégias de ataque com vocês no Clash of Clans mas hoje eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo é divertido o vídeo é para descontrair não se esqueça de deixar o seu like se você você curtiu a estratégia totalmente bizarra. Se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito e gostou do conteúdo. Para você não perder os próximos vídeos. Falou então. Um grande abraço do gordinho galera. Ah e não se esqueça de clicar para receber as notificações dos vídeos que eu enviar. hein. Falou agora sim. Vou me despedindo de vocês. Falou então. aí falei, falei falou um milhão de vezes. E até a próxima. <risos>